Olá minha linda, eu estava só esperando você chegar, porque essa semana a gente vai fazer coxinha de óleo com leite minho, a receita maravilhosa, ideal para aqueles dias de TPM. Vamos lá, eu vou aproveitar essa receita para falar um pouquinho com vocês sobre medidas. Eu tenho aqui xícaras medidoras, a hora de tamanho, e colheres medidoras. As colheres eu não vou nem usar, mas... Então, aqui, caso fosse necessário. Toda vez que a gente for fazer uma medida, que eu der uma receita, pra, que eu der, por exemplo, uma receita pra você em xícaras, eu tô falando desse tipo de xícara, uma xícara medidora. E a medida é sempre assim. Essa é ser um quarto. Ih, tô cega. É, um quarto. A gente vai usar um quarto de xícara de açúcar. Então, você vai. Nivela. E a medida é sempre assim, nivelada. Assim a gente mede certo. Além de um quarto de xícara de açúcar, a gente vai usar uma xícara e meia de leitinho. Outra coisa muito importante que eu vou falar pra vocês é... Se a receita tem apenas 4 ingredientes, gente, literalmente, 4 ingredientes, você quer usar os melhores ingredientes possíveis, porque é o sabor desses ingredientes em si que vai influenciar diretamente no sabor da sua receita final, então... Né? Vamos caprichar aí nos ingredientes. Temos aqui já nosso açúcar. Deixa eu botar aqui pra, pra misturar. Já foi o leitinho. Agora a gente vai pegar uma espátulazinha. Vai dar uma misturada nisso daqui. E vamos ao leite moça, o leite moça ele pede 3 quartos de lata, aqui eu estou usando caixinha mas a medida é a mesma quantidade, então a gente vai colocando, eu vou misturando aos pouquinhos e essa receita é aquele tipo de receita que pode ser que você precise de um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, por exemplo, você já mediu, você botou direto os 3 quartos de leite moça aqui, aí você viu que na verdade sua massa ficou muito pegajosa, aí você colocou mais um pouquinho de leite em pó para compensar e dar o ponto. Vamos ao contrário. Você colocou leite moça e você viu que não deu ponto. Aí você vai e bota mais um pouquinho de leite moça para dar o ponto, entendeu? Muito simples e fácil de fazer e delicioso. Que vamos combinar. Estamos misturando leite ninho com leite moça e óleo. Tem no mundo como isso daqui ficar ruim. E esse é o resultado final da nossa massa. Vocês veem que ela desgruda 100% da mão. A gente tem que botar a mão na massa, mas assim, botar a mão na massa aqui é um negócio super divertido. Já foram crianças? Já brincaram de massinha de modelar? É mais ou menos isso. É uma massinha de modelar sabor leite milho. A gente tá conferindo pra ver o que? Padrão de qualidade, lógico. Agora a gente vai pegar nosso biscoito. Quem ama? Sempre fui apaixonada por esse biscoito. É. Não precisa ser oro, né, gente? Oro aqui é uma marca. Tô dando a ideia, mas a gente vai usar para cada coxinha meio biscoito. Aí vocês podem quebrar na faca ou só quebrar aqui como eu tô quebrando. Vamos pegar a nossa massa, separar uma porçãozinha, fazer uma bolinha. Ah, e se você gosta desse tipo de receita super prática e deliciosa, não esquece de deixar seu like nesse vídeo. E também se inscrever no canal. Lembra sempre de ativar o sininho das notificações para você saber toda semana quando a gente posta a receita nova. Ah, só para lembrar, as receitas novas são sempre aos domingos, religiosamente. Fez uma bolinha, pega a metadinha do biscoito, coloca aqui no meio. E agora dá aquele formato de coxinha. Ou tenta. Algumas pessoas têm mais talento que outras. No final. tiver gostoso é o que importa. Isso. Eu vou dar duas opções pra você, tá, meus lindos? Vocês podem... Ó. Vocês podem, com essa coxinha, empanar em leite em pó. Aqui. Que é o que eu estou fazendo hoje. Fica é muito legal. Ou, vocês podem pegar o, o Oreo, tirar o recheio, botar o biscoito no processador e bater até ela virar uma farofinha. Aí você, em vez de empanar no leite em na empana nessa farofinha de Oreo. Ficam as duas opções, eu vou aqui continuar fazendo minhas coxinhas. E eu mantenho um pratinho aqui pra vocês, mostrando as duas opções. Tanto a coxinha voltando no leite minho, como ela na farela... Como é... Como é... Como ela em volta na praela do biscoito. E é isso daqui, gente. Fica muito, muito, muito lindo. Essa receita é rápida, é fácil, é linda. Pode saber se é gostosa. Vamos lá. Eu faço esse sacrifício por vocês. Hum, hum. É sério. É muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito bom. É aquele doce que meio que remete à infância porque vem com leitinho, mas mistura com o crocante do biscoito. Eu não sei descrever, eu não tenho palavras para falar como isso é bom. Eu só digo, passa na casa de vocês. É isso, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima.